Liderança de equipe é uma tarefa árdua, pois trata-se de conduzir e orientar um grupo de pessoas para que alcance ali seus objetivos. Um líder de sucesso é aquele que conhece seus colaboradores, confia em suas capacidades e sabe delegar e dar feedbacks necessários para a evolução, aperfeiçoamento ali e crescimento da sua equipe. Essas características devem ser exercidas com excelência, influenciando na maneira de pensar e agir das pessoas que estão ao seu redor e por isso exige comprometimento e responsabilidade. Por isso nesse episódio separamos cinco tipos de liderança que um líder de sucesso possui. Assista esse episódio até o fim e descubra ali como essas características podem te ajudar ali no seu dia a dia. Liderança democrática foca no crescimento do grupo é caracterizada pelo modo no qual o gestor envolve colaboradores em todos os planos, decisões e procedimentos possíveis. Aqui as responsabilidades são distribuídas igualmente entre os membros da equipe, que participam ali juntos da tomada de decisões. Para várias empresas, esse tipo de liderança é vista como o melhor modelo de gestão em ambientes corporativos. Liderança liberal, sem intervenções também conhecida como Lazy Fairy, consiste em delegar tarefas à equipe com pouca ou nenhuma supervisão, apenas fornecendo ali ideias, recursos e ferramentas necessárias. Geralmente adotada em equipes com alto nível de experiência, treinamento e inteligência emocional, é onde os colaboradores têm autonomia para desenvolver trabalhos inovadores e criativos com mais motivação devido à confiança e à independência estabelecida ali no decorrer do tempo ali no grupo liderança transacional baseado na troca como o próprio nome já diz é uma transação ele dá instruções à equipe e conforme o que foi entregue de volta cada membro é recompensado ou penalizado ali de acordo com as normas de, dessa liderança é um dos mais simples onde o líder informa a tarefa esclarece o que é esperado e as expectativas de resultado para esse tipo de liderança, não existe uma limitação de inovações, pois o ambiente acaba se tornando um pouco mais rígido e aumentando a pressão dos colaboradores. Em contrapartida, as tarefas são executadas com menos, com menos dúvidas ali, e confusões pela clareza é, dos objetivos citados. Normalmente é repassado um feedback ali sobre o desempenho de cada colaborador. Liderança transformacional com base em mudanças Grupos liderados dentro desse modelo costumam ter expectativas mais altas e desafiadoras, pois estão relacionados ali com iniciativas de mudanças dentro das organizações e grupos. Os líderes transformacionais são conhecidos por motivar os membros a fazer mais do que é determinado, ou até mesmo ir ali a, além do que julga possível ali, é, na sua mente. O líder capacita e inspira sua equipe a inovar buscando sempre por melhorias e transformações ali no seu ambiente de trabalho e por último a liderança carismática baseada na admiração uma das mais difíceis de se encontrar e e desenvolver ali né com sua equipe e também é uma das mais poderosas. a liderança carismática é aquela que inspira transmite confiança e leva os outros leva ali aos seus subordinados a gerar mais resultados por meio da sempre da comunicação, o líder com carisma consegue persuadir seus pares e subordinados ali, costumando construir times eficientes e duradouros. Como vimos, o papel do líder é desempenhado sempre exigindo ali uma excelente comunicação organizacional, sendo uma habilidade que pode que pode ser desenvolvida ali, né, com, com o passar de suas experiências. Mas e você? Você conseguiu identificar seu estilo de liderança?